Flamengo vai enfrentar o Tolima daqui a pouco. Jogo da volta pelas quartas de pelas oitavas de final da Comebola Libertadores. Vamos começando filho já falando sobre esse jogo. Porque daqui a pouco, minha amiga, a expectativa é grande para esse jogo. Flamengo e Tolima se enfrentam. Jogo válido pelo jogo da volta de, pela Libertadores. Estou aqui, ó, já quase na expectativa para esse jogo. E o um jogo também que o Flamengo, se ganhar do Tolima, tem o técnico Dorival Júnior, tem uma boa vantagem né, do técnico ser, ter um elenco bom. Né? O time venceu é, dois jogos seguidos com o Dorival Júnior né? e agora o Flamengo enfrenta o Tolima agora a expectativa do Flamengo é grande né que é um jogo importante se fazer um gol né é, vai aí estar classificado um gol para eles fazerem classificar já tá tudo tranquilo quase de final e é isso então é, o Flamengo tem que jogar a bola hoje tem tem que ir para cima dos jogadores tem que dar susto no Tolima, tem que jogar pra ir pra cima, tem que jogar sério, porque Libertadores é jogo sério, é jogo, né, que se joga sério, entendeu? Então, o Flamengo tem que fazer o seu papel de jogo, né, e hoje tem Flamengo e Tolima no Maracanã. O Flamengo, né, depois de vencer o Santos na Vila Belmiro agora recebe o Tolima mas a escalação é essa escalação do Flamengo vai com provável escalação do Flamengo vai com Diego Alves né Diego Alves no gol Diego Alves ou Santos aí na lateral tem aí na lateral tem é, Mateuzinho Rodrigo Caio Davi, Lu... é, Davi Luiz Aiton Lucas ou Felipe Luiz Andreas Pereira Everton Ribeiro e também William Will ou João Gomes e também é... Gabigol Lázaro ou né? ou o Diego, ou e arrascaeta. Então, essa é a escalação do Flamengo para hoje. Então, vamos ver o que pode acontecer no time hoje. O time vai para cima aí, né? Temos muitas competições pela frente. Se for perder, vai ser uma derrota daquelas que a gente não vai esquecer, né? E é isso. A expectativa para esse jogo é grande, né? Então... O Flamengo venceu, venceu, se não me engano, venceu por 2x0 a, a equipe do América, foi bem contra o América, 3x0 contra o América. Venceu o Tolima, né, é, venceu o Tolima por 1x0 e venceu também a equipe do, do Santos, sábado, agora, né, o jogo, né. O Flamengo vai ser três jogos seguidos aí. Então, esperar que o Flamengo faça um bom jogo. Faça um bom jogo. Vamos esperar. Né? Porque ano passado não veio, né? Aquela falha do Andréas. Que a gente não vai esquecer que a torcida está na cabeça. Né? E agora, gente. É Libertadores. É mata-mata. Tem que respeitar a Libertadores tem jogo de grande foi uma placar macro foi uma placa magra para ter mais né o time no, só dava tolima no jogo né o Tolima finalizava mais o Flamengo mas o Flamengo também né? não, não chegava nos, nos ataques né? Mas, valeu pela vitória. E agora, um gol de vantagem. Classifico ele para as quartas de final. E o Corinthians já está lá nos quartas de final. Se o Flamengo se classificar, dá Flamengo e Corinthians nas quartas. Né? Então, vamos ver o que, que pode acontecer nesse jogo. Meu palpite. Claro, né? 2x0, Flamengo. Tá bom, 2 a 0 3 a 0 no agregado. E o seu palpite, hein? Manda o seu palpite aí nos comentários, tá bom? Então, é... não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o teu like e até não perder nada, tá bom? Valeu, fui!